Aqui estou eu mais uma vez Já repararam na minha mais nova foto? Pois é, até há pouco tempo eu pensava que era biologicamente impossível Uma foto transmitir testosterona Mas essa foto me provou o contrário Essa não, a minha foto, ótimo Se bem que aquela também, e ela veio de 2007 Enfim, esquece essa parte Fotos usaram testosteronas mesmo Mas eu não estou aqui para falar de testosterona em fotos Deixa isso para o meu quadro de ciência Isso é tão idiota que eu não vou explicar lá no Ciência Aracnídea. Posso explicar testosterona e outros hormônios Mas testosterona em fotos é tão absurdo Quanto dizer que aranha verso é melhor que homem aranha 2 ou pior, dizer que Marvel Spider-Man é melhor que a trilogia Enfim, esse vídeo é o terceiro episódio do meu ask E coletando as perguntas do vídeo passado Vamos começar pela pergunta do Rufi Que mudou de nome Eu não devia ter zoado o cara Perdão Fruit Loops. Bom, ele perguntou você tem certeza que era o Norman ou você estava bêbado? Ficou doido? Não deixavam beber no avião e nem tive tempo de beber quando cheguei. Fui sequestrado logo quando eu estava indo pro hotel. Eu estava bem sóbrio, então garanto que era ele. E a minha estadia durou dias, então o álcool já teria sumido. Agora o Kira Brasileiro. Depois do que a gente conversou privadamente. Sai fora. Não sou disso não. Fiquei com sérias perguntas. Pois bem. Mas vou encostar seu trabalho e perguntar outra coisa. Obrigado. Onde você arrumou essa camisa aí? Ficou magnífico. Opa. Fala dessa aqui. Mas claro que ficou. Eu fiquei sensualmente vaginal. Tirando o fato quis deixar meu peito aparecendo dele. Mais que a porra do vampiro Batman quis decepção. Respondendo sua pergunta, eu definitivamente não bati em uma velhinha de bengala pra conseguir comprar essa camisa antes da viagem. É tudo o que eu tenho a dizer. Vai pra próxima. Agora o ele está me fazendo uma proposta generosa. Vem comigo! Comer um belo churrasco assistindo o desenho espetacular Homem-Aranha. Próxima pergunta é do André Garfo, vamos ver o que ele quer. Pela segunda vez, mostre o rosto do seu namorado, do editor do Toy <risos> Vou cagar. Seguindo o próximo perguntador, o Aranha é Vigilante. Não se engane, é só o editor do Garfo tentando se disfarçar, mas não engana ninguém. Ele pergunta... Vamos fazer vídeo juntos em breve? Só se for naquele que começa com X e termina com vidros. O Toby já aceitou o contracenar com você. E sou bem conhecido pela minha direção de filmes naquele site. Pode-se dizer que sou o Sam Remy de lá. Garfo de salada mais uma vez. é um psicólogo. Garfo de churrasco mais uma vez. Menos palavrão, mais conteúdo. Mas que puta pedido interessante. Mas que caralho, fiquei tão chocado que só a porra. Para sua informação, todos os vídeos que venho fazendo não tem um fodendo palavrão, pois deixo os meus palavrões para conteúdos mais extravagantes como os meus esques. Já as possíveis portas de entrada para novos inscritos como os do quadro científico, eu prefiro deixar mais tranquilo do que sair chegando todo mundo. Garfo de panquecas mais uma vez. Caralho, eu adoro panquecas, daquelas com melaço em cima. Delícia. Enfim, como é ser o pior youtuber? Me diz você. Todos um agora. Já agradeceu ao Deus Reimi hoje? Ainda não. Então todos comigo. Reimi nosso que estais no céu, santificado seja a vossa trilogia. Venha a nós o Homem-Aranha 4. Seja retomada a vossa franquia, assim na terra como no céu. A pizza nossa de cada dia nos dá hoje. Perdoai a franquia Tasmi, assim como o Peter perdoou o Flint Marco. E não nos deixeis cair no MCU, mas livrai-nos da Disney. Amém. Bom, como sempre falo, deixem aí nos comentários sua pergunta com a plástica hashtag. Pode ser qualquer coisa, menos o um link de site por Bom, não tenho história pra contar como no último vídeo, mas quem sabe no próximo eu não lembre de mais alguma aventura que eu tive nestes anos. Tchau!